Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa peça de tubarão, a nossa fantasia de tubarão. Vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Essa peça é uma peça que foi elaborada para o grupo temático. É uma fantasia de tubarão para o grupo temático. Peça exclusiva para o grupo temático. Ok, gente? O grupo temático ele funciona assim. É R$35,00 para entrar e depois R$15,00 todo mês. E todo mês você recebe um... Uma fantasia com toda grade, ok? Qualquer coisa que você quiser entrar, é só deixar nos comentários. Eu quero entrar no grupo temático, eu estarei entrando em contato com você. Ok, gente? Vamos lá fazer a nossa peça. Então, uma peça rápida e fácil de fazer. E super linda e quentinha, ok? Ela é forradinha, muito gostosa. Vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações assim sempre que eu fizer vídeo novo você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais temos Instagram Facebook eu tenho meu Face particular e meu Instagram também e vou amar encontrar vocês por lá vamos lá fazer a nossa peça então mas antes roda a nossa vinheta aí aqui os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa fantasia de tubarão, ok? Você vai precisar de manta acrílica, um pouco de manta acrílica para estar tá colocando nas asinhas, no na barbatana, no né, na, no rabinho, tá? Manta acrílica ou fibra, depende aí a, aonde que vocês vão comprar. Um chamo de fibra, outro chamo de manta acrílica, né? Botãozinho Rita, tá? Você vai precisar de botãozinho Rita. E os moldes, né? Aqui para o capuz Vamos começar com o capuz, né? Você vai usar esse velboa Que é só um pedacinho de velboa Que eu já expliquei para vocês o que, que é o velboa, né? É um... É um é, parecido com o, o plush Né? Mas é mais em conta Velboa vermelho, tá? Esse molde duas vezes dobrada Esse aqui é os dentinhos Eu tô usando metalacê, mas você pode usar feltro Tá bom? Vai ficar bom também, Tá? São duas vezes dobrados dentinhos Essa parte aqui do capuz é a parte da frente Eu cortei em cinza, você pode estar tá cortando em branco, tá? Aqui o que eu fiz em cinza, você pode estar tá fazendo de outra cor Branco, tá? Também dá Até coloquei no molde branco Tá? Esse aqui você vai cortar uma vez dobrado Esse capuz aqui é o capuz que vai o nosso olhinho, tá? É a parte que vai o olhinho Aqui eu bordei, mas você pode pintar Você pode a, sublimar, né? O... O nosso plush, ele, ele absorve bem a sublimação. Então, esse aqui você vai cortar duas vezes, tá? Então, e esse aqui é o nosso forro, tá? Fiz em plush também, azul, né? Você pode estar tá fazendo com pelúcia também, do forro, se você quiser. Aqui, duas vezes também, ok? Então, o capuz é esse aqui. Você vai usar a... Ah, Duas vezes cortado uma, um pedaço de ribana, tá? Ribana boa, por favor, tá, gente? Ribana grossa, ribana boa, tá? Duas vezes dobrado, tá? Para a cauda, né? Duas vezes no azul, pluxa azul, tá? Dobrado. Para a parte de cima, da barbatana, né? Duas vezes no azul, tá? E esse mesmo molde você vai cortar as asas, tá? Esse mesmo molde você vai cortar seis vezes, Quatro vezes no azul e duas vezes no cinza, tá? Esse aqui é o nosso forro das costas, plush cinza, você pode estar tá fazendo no branco também. Tudo que eu tô fazendo em cinza, você pode fazer no branco. Uma vez dobrado. Essa aqui é a nossas costas, plush azul, duas vezes, tá? E a nossa frente, você vai cortar quatro vezes no cinza, tá? Ou no branco. Ok? Então, esses são os materiais que nós vamos usar para fazer o nosso tubarão. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Bora lá, vem comigo. Vamos começar com os nossos dentinhos. Aqui, nós vamos pregar um outro aqui e depois virar, ok? Bora lá. a gente vai tirar os biquinhos aqui dar uma entrada aqui onde a gente ó pra poder virar legal e tira os biquinhos E agora, a gente vai virar. Ficou assim. Vamos passar uma costura de segurança aqui. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar a nossa parte vermelha aqui. A boquinha... E aqui a gente vai pegar os dentes, tá? Vamos achar o um meio aqui dos nossos dentes, fazer um pique. Um pique. Aqui a gente sabe que é o meio da nossa gengiva, da nossa boca. Vamos colocar um alfinete. E aqui a gente vai vir pregando os nossos dentes, ok? Assim, agora a gente vai pegar a outra parte vermelha e juntar aqui, ok? Vai juntar aqui. tiramos ficou assim ok então, já fizemos dois moldes agora vamos pegar esse aqui e a nossa gengiva ela vai vir aqui na frente tá aqui vai vir esse capuz e aqui tem que vir a nossa gengiva Nós vamos pregar ele aqui. Vamos achar o um meio aqui, tá? Vamos achar o um meio da nossa peça. Achamos o um meio. Aqui é o nosso meio. Então, aqui a gente vai pregar a nossa gengiva, tá? Vamos achar o meio da nossa gengiva aqui. Aqui é o nosso meio. Então, meio com meio aqui. Vamos colocar um alfinete pra segurar, né? E vamos pregar a nossa peça aqui. começar aqui do dente, ó Assim, agora vamos pegar esse essa parte do capuz aqui. Ó, capuz molde um o molde, tudo tem a numeração. Tá, vamos passar uma costura aqui, tá. Agora a gente vai pegar esse nosso capuz aqui. A gente vai achar o um meio de novo, tá? Meio. Vai fazer um pique aqui em cima, tá? Aqui o nosso capuz a gente já sabe que aqui é o nosso meio, ó. Aqui é o nosso meio. Então a gente vai colocar meio com meio aqui. Vamos colocar um alfinete. Eu sempre gosto de segurar com o alfinete. E vamos vir. Pregando, tá? E fora, fora. Bora lá. Agora, vamos fazer o nosso, nosso forro, A vez com a vez, direito com direito. E vamos passar uma costura aqui, juntando as duas peças. as duas peças, vamos pregar aqui no nosso colocar os dentes pra dentro aqui é o meio da nossa peça aqui é o meio da nossa peça meio com meio e vamos pregar a nossa peça aqui, ó, ok? bora lá então Assim Agora vamos Passar uma costura de segurança aqui embaixo E preespontar o nosso capuz para espontar o nosso capuz. reserva reserva nosso capuz capuz pronto vamos fazer as nossas asas barbatanas que é a parte de cima né então azul com azul vamos passar uma costura vamos passar uma costura aqui deixar a parte de baixo para gente virar e encher com a nossa manta acrílica ok Viramos, vamos colocar um pouco de manta acrílica aqui. Passar uma costura de segurança aqui para espontar, tá? pegar o, o outro, cinza e azul, um a gente já fez, tá aqui, e vamos passar a costura ali. virado, vamos colocar um pouco de manta acrílica. uma costura de segurança que pontamos. pegar a nossa cauda. A vez com a vez, direito com direito. Passar uma costura aqui por tudo, deixar aqui em cima pra gente virar. Cortar aqui, fazer pique, pra gente virar a peça. Agora, a gente vira a peça. essa virada a gente vai colocar manta acrílica. Aqui vamos passar a costura de segurança e respontar ao redor. Reserva também. Agora, vamos pegar as nossas costas. Os nossos moldes têm indicando aonde você vai colocar o teu... A, a tua asa, tua barbatana, né? Tem tudo aqui indicando. Então, é só tu seguir o um molde. Então, aqui vai esse, esse aqui. E aqui vai essas asas aqui. Vai ficar assim, ok? Vamos então, é lá, eu já fiz uma marcaçãozinha aqui. Então, eu já sei aonde que vai. Então, vamos pegar a nossa barbatana. Essa parte aqui pra baixo, tá? depois ela ficar assim, ok? Vamos pegar a outra parte das costas. E vamos juntar aqui. Você pode já costurar direto, tá? Não precisa dar esse arremate ali pra colocar. É só pra costureira iniciante, né? Prega, coloca o alfinete ali, costura direto. Ficou assim. Pra ela parar de pé, o que, que a gente vai fazer? A gente vai virar ela pra cá, passar uma costura aqui, depois vai virar ela pra cá de novo e passar outra costura aqui, para ela ficar mais durinha, ok? Vamos passar a costura aqui, ficou assim. Passamos desse lado, viramos para esse, passamos outra costura aqui. Vamos colocar a outra parte Essa parte cinza tem que ficar Aqui pra baixo, tá? Parte cinza pra baixo Cadê a minha marcação? Aqui Aqui Então, tem que ficar Assim, tá? Vou colocar um Se você quiser Tá dando uma limpeza Na overlock você pode fazer isso Só que da forma que a gente vai fazer aqui, nem é necessário, tá? Bora lá A marcação que a gente fez Passamos uma costura aqui, viramos pra cá, ó. E aqui a gente passa outra costura. Ficou assim, mesma coisa desse lado. Assim. Agora, vamos pegar as nossas frente, Duas frentes daquelas quatro que a gente tem ali. Ok? Duas frentes dessas quatro que a gente tem. E vamos pegar os nossos ombros. dos nossos ombros, vamos pregar os lados também dos nossos lados, vamos pegar o nosso rabo aqui, e vamos pregar aqui, ó, aqui, ó, fazendo essa curva aqui, tá? Ó, então, a gente vai colocar aqui na ponta, ó, aqui na ponta, na pontinha aqui, ó, no meio, tá? Aqui no meio dele, aqui na ponta, e vamos pregar aqui, ok? Ok? Pegar o nosso capuz, o meio é aqui, meio do capuz é aqui, meio com meio aqui. Vamos pregar o nosso capuz aqui, ok? Vamos lá então. assim, reserva, vamos fazer o nosso forro agora, pegar nossas frentes, nossas costas, Pegar os ombros e os lábios. Vamos pegar a nossa peça principal agora, novamente. Vamos colocar tudo para cá, tudo para dentro aqui. Capuz, tudo certinho. E vamos pregar o nosso forro na nossa peça principal. Ok? Vamos... Pegar o nosso forro aqui na nossa peça principal. Arrumando aqui, meio com meio, tudo certinho. Costura com costura. Costura do ombro com costura do ombro aqui. Que rabo fica pra dentro aqui, a gente vai passar uma costura aqui por tudo, só vai deixar aqui o essa parte aqui das mangas, aqui, da, da cava da manga, pra gente virar e depois pregar o nosso a nossa ribana, ok? Bora lá então. costura com costura tá a gente procura sempre por costura com costura quando a peça é forrada Tá aqui, vamos fazer os piques. Onde a gente vai virar, né? E aqui pelas mangas, aqui pela cava da manga, a gente vira a nossa peça, cuidando pra não alargar muito essa cava, pra não alargar a cava da manga, né? Agora aqui, meu povo, aqui a gente vai passar uma costura de segurança pra gente pregar a nossa ribana, tá? Vamos passar uma costura de segurança aqui na, na capa. Mesma coisa com essa aqui, tá? Com essa cava aqui. Costura com costura aqui. Vamos passar uma costura de segurança pra prender elas. Vamos pegar a nossa ribana. Estará uma costura aqui. Passada a costura, a gente vai virar a ribana, ok? Ó. costura aqui, costura, costura aqui, e a gente vira ela assim, e a gente vai pregar ela em anel, tá bom? Então, aqui, a gente vai colocar a nossa ribana, aqui, Ok? a peça assim eu gosto de fazer assim costura aqui costura aqui costura aqui coloco a ribana, costura, costura, né? de baixo do bracinho aqui e vamos pegar a ribana aqui ok? bora lá então coloca ali Arrumou ali, agora a gente vai arrumar bem, espalhando bem assim, ó. Não dá pra ver aí, ó. Ok? A gente vai arrumar a ribana ao todo aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Vai esticar a ribana. Deu certinho aqui. A gente ajeita e vai costurando, ok? Essa é para o grupo temático, tá, gente? Só vai à venda depois que passar pelo grupo temático. Então, tem peças que não estão à venda, que é para os grupos. Só após passar pelos grupos que é permitido a venda daquela peça. E essa é uma delas. Ok? A gente, vai na overlock depois e dá a limpeza aqui, não te preocupa, tá? Agora vamos pregar a outra a outra ribana. Essa peça não é difícil fazer, né, gente? E é uma peça linda, tanto para aquela foto book quanto para a, a peça. Tanto para foto book quanto para passeio, né? Pro dia a dia. Então, aqui a costura, aqui a costura. Encosta a costura com costura. Então, aqui a é costura, aqui a é costura. Ó, aqui a é costura. Encosta a costura com costura aqui. Ajeita aqui. E vamos para baixo do pé da máquina. Embaixo do pé da máquina, pega a ribana e a peça. E estica até aqui. é ver se vai dar certo aqui. Deu certo aqui, já arruma certinho para costurar. Isso você tá costurando em anel, tá? Tá? Assim, agora eu vou na overlock da limpeza aqui que eu falei pra vocês. Já volto pra gente tá prespontando a nossa peça, ok? Já voltamos. E a nossa peça ficou assim. Agora a gente vai prespontar a nossa peça, tá? Só como ficou a nossa peça. Aqui a gente passou o veloque Agora a gente vai prespontar a nossa peça toda para daí colocar botãozinho Que bonitinho, né, gente? Ficou maravilhoso a nossa peça Vamos prespontar ela toda E colocar os botões Bora lá, então Agora, vamos colocar botãozinho aqui. Olha só que quentinho, gente. Olha só que gostoso. Agora, a gente vai colocar botõezinhos aqui, tá? Na nossa peça. E já vai tá pronto o nosso tubarão. Ok? Vamos colocar os botões aqui. E já volto para mostrar para vocês como ficou. Já volto. Então, tá aqui, gente, ó, colocado o botãozinho na nossa peça. nosso tubarão ficou assim. quentinho, olha só, quentinho, forradinho, é uma peça que dá para você, é, engra... é uma peça engraçadinha para tirar foto e uma peça para usar no dia a dia, olha só, ficou maravilhoso, então essa peça é uma peça exclusiva para o grupo temático, né? Vai acabar entrando lá no grupo temático, uma hora ou outra, né? Um mês ou outro, sempre entra na votação. E ela passará a ser vendida ao público após passar pelo grupo temático, que é uma, uma peça exclusiva para o grupo temático. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Né? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então bora fazer muitas peças pet, muitas fantasias, muitas roupas quentinhas agora no inverno, porque os nossos bebês de quatro patas também sentem frio, ok gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim, tchau tchau, até a próxima, fiquem com Deus, eu amo vocês, tchau!